Meu nome é Helio Beltrão e eu sou presidente do Instituto MISI Brasil. Vou falar agora sobre o princípio da não-agressão. princípio da não-agressão é um dos princípios básicos do libertarianismo. É, juntamente com a propriedade privada, ele constitui os pilares fundamentais dessa questão do libertarianismo e da liberdade, da, da, da forma como nós vemos as relações sociais de uma forma limitada. O princípio da não-agressão muitas vezes é entendido de uma forma Uh, indevida uh, por pessoas que não o conhecem profundamente. Né? Mas basicamente o que ele quer dizer é que não se deve iniciar agressão ou fraude contra inocentes, contra pessoas que não estejam causando um delito, um crime, uma agressão a outras pessoas. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, desde que você não infrinja igual direito de terceiros, uh, e se você se guiar pela, por essa não-agressão, a sociedade seria a, a muito mais próspera. A questão é que a gente sabe que existem é, criminosos, existem pessoas antissociais que violam o princípio da não-agressão. Então, o princípio da não-agressão não quer dizer que sejamos pacifistas. É, claro que se pode coibir e punir aquelas pessoas que sejam antissociais. Ah, porém, ah, o princípio da não-agressão é um princípio milenar, que há uh, vários milhares de anos se fala isso, por exemplo, a regra de ouro que faça com os outros, só faça com os outros o que você gostaria que fizesse contigo, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem contigo. Quer dizer, o princípio da não agressão é uma derivação de algo que já está aí há, há muitos e muitos milhares é, de anos. Uh, algumas pessoas no, no, no, no nosso mundo libertário levam esse princípio da não agressão a, uma, a um status de dogma absoluto a questão é que uh, uma agressão não é algo claro, objetivo e que todos concordem com que se constitua ou não o que seja uma agressão então algumas pessoas uh, uh, uh, têm dúvida sobre como aplicar esse princípio e podem até usar como um mau exemplo a minha opinião e é uma opinião também milenar não é nada, não é nada que eu tenha criado é que uma agressão para ser configurada como agressão, ela tem que ser clara e presente, imediata, que esteja ali, que seja uma ameaça de uma agressão física, ou a, ou a pessoa, ou a sua propriedade, ou uma fraude. Então, por exemplo, apenas para colocar um exemplo, se uma pessoa está dirigindo em zigue-zague numa avenida, onde tem pedestres e outros carros, claramente isso é uma ameaça clara e presente. Porém, por exemplo, se você tem um país que esteja ah, construindo ah, foguetes do outro lado do mundo, é, e você está aqui deste lado do mundo, você atacar este país meramente porque ele está fazendo uma arma não pode constituir uma ameaça, mas ela não é clara e presente, ela não é imediata e, portanto, pelo princípio da não agressão, você não deveria ter o direito de agredir essa pessoa. Né? É, essa questão, de novo, não era nenhuma invenção do libertarianismo. É, e a forma de aferir se uma, se uma agressão é imediata, se é clara, é pelo devido devido é, processo legal. Você institui um tribunal independente que vai demonstrar se aquela ameaça foi presente, foi né, é, imediata, e aí sim você constitui o que seria um crime. Então, eu acho que o princípio da agressão não pode ser entendido como algo absoluto no sentido de que todos sabem o que é uma agressão. Não é assim para que nós cheguemos à conclusão do que constitui uma agressão, você precisa analisar o contexto, você precisa analisar o caso específico. Mas, o resumo da coisa é o princípio da agressão, dos princípios bases do libertarianismo. Ele deve ser defendido, deve ser usado, mas deve ser entendido no contexto em que ele vale.